...da Máquina Verde. Vamos lá. Amigos dos canais Fox Sports, o Palmeiras voltou a trabalhar nesta quarta-feira na Academia de Futebol. Semana cheia de trabalho na preparação para o primeiro clássico do ano. No próximo domingo, às 5 da tarde, no Allianz Parque, diante do Santos. O zagueiro Antônio Carlos bateu um papo com a gente com exclusividade e falou sobre esse desafio. É diferente, é... tem que ter mais foco, mais trabalho, observar mais o que o professor Roger pede... É, e acima de tudo tem que ter mais conversa entre a gente. Vai ser um jogo muito bem jogado, um jogo difícil, e que não tem favorito. E espero que nesse clássico a gente faça o que a gente vem fazendo durante esses quatro jogos que a gente jogou aí, para que a gente possa sair com a vitória. Antônio Carlos foi titular nos quatro jogos do Palmeiras na temporada. Ao lado de Tiago Martins, vem formando uma dupla eficiente, que sofreu apenas dois gols no Campeonato Paulista. Um momento especial é um pouquinho de surpresa também, né? Mas como eu venho falando, é, depois de uma série de, de trabalho, de dedicação, graças a Deus, é, esse ano começou muito bom para mim. É, espero que continue assim, vou continuar trabalhando e me dedicando para para que o ano seja mais proveitoso possível, para que a gente possa conquistar grandes coisas aí nesse ano. O zagueiro também falou sobre a possível reestreia de Gabigol pelo Santos. Um bom jogador, a gente sabe o potencial que o Gabriel tem. É... Isso o professor Roger vai passar para a gente e a gente vai fazer de tudo para que a gente pare o ataque deles, para que a gente possa fazer uma ótima partida e sair com a vitória. O Palmeiras vive a expectativa de poder contar com o Gustavo Scarpa no clássico. Pela primeira vez, o ex-meia do Fluminense pode ser relacionado. Mais um reforço de peso para o já recheado elenco palmeirense. Da Academia de Futebol em São Paulo, Álvaro Loureiro para os canais Fox Sports. Maravilha, obrigado Álvaro Loureiro, olha, fui contestado aqui por dois amigos queridos do Twitter que sempre participam do programa, Vadinho da Tupi e Paulinho da Mancha, dizendo nada de máquina verde. É a Academia 3. Oita, Uau! Eles foram fortes aqui, hein? Os nossos amigos que estão sempre prestigiando, obrigado pela audiência e pelo carinho. Vamos ver com esse. é histórico aí, acho que deveria ser a Academia 4. Porque ah. a primeira foi anos 60, a segunda anos 70, ah. 90 foi uma academia é verdade, também. É verdade, então, é desculpe, Palmeiras. O Vadinho, Você mande um recado para Paulinho eu, da Mancha, eu, olha lá. É. Paulinho da Mancha está te vendo agora. O meu respeito ao Vandinho, não, ao Vadinho da E ao Paulinho. Da é. Eu conheço muito, só um minuto para ver se eu conheço muito a história é. do Palmeiras como pouco. É a Academia 4? Então, essa é pode ser a Academia mais. 4. Porque eu, a primeira é nos 60, mancha, segunda é 70, terceira nos 90 e essa, se vier a ser a quarta. Tecnicamente, tem uma academia só, né? A academia 2 virou uma. A segunda uhum. academia virou uma maneira de dizer, de dizer uhum. aquele time de Leão, Herícola, Especa, de Zé, que tá do Leão do Dizé, do Dedemir, uhum. e do Leivinha Cesarinei. Mas a academia de verdade é o time de 65, campeão do Rio São Paulo. Um então, aquela seria certo. esse do Léo seria o 2. Então seria Paulinho dois. da Mancha dois. e o Vadinho da TUP estão certos? O, o, o ah, teoricamente é... o... só tem uma academia. Não, então isso é, é errado também. Ser né? Seria academia 2, é isso? Ô, João, tá bom. o Vadinho ele é da. da, da... É lá da, da. O Vadinho é do Tatuapé. Ah, eu pensei que ele morava em Perdizes. Não, não, mora no Tatuapé. Tatuapé. Nosso, nosso telespectador aqui e o Paulinho da Mancha que mora ali em Perdiz é. bem Mas pertinho o, do O Vadinho ah. frequenta muito as Orlas também, né? Muito bem. Minha gente, que jogo domingo, hein? Gabigol vai restrear pelo Santos, Lucas Lima vai enfrentar o Santos hum. e Gustavo Scarpa será relacionado linda, e pode começar jogando, mas será relacionado. Que jogo? Talvez, acho que sim. Nesse início de ano, aqui no futebol brasileiro, o melhor jogo até agora o que chama mais a atenção. E, e já Palmeiras tem, de Santos. E já tem mais de 28 mil ingressos vendidos. Que maravilha, hein? É, é uma pena a torcida ter. única, né? Uma pena. É, e isso existe em função do comportamento inadequado de alguns, de alguns torcedores que levam, semeiam terror nos estádios e, em, e nas adja, adja, adja, adjacências. Boa, sua mãe. E, obrigado, João. E é uma pena, é uma pena, só uma torcida possa ver isso. Concordo com você, acho que deve ser o grande, claro, apesar de Corinthians e São Paulo terem feito um grande jogo também no sábado passado. Esses Santos e, e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos, na verdade. Eu acho que ele tem mais aperto do que aquele Corinthians São Paulo de, de, ah, de sábado passado. Até pela rivalidade recente que está bem aquecida. Lucas Lima do lado do Palmeiras jogando contra o Santos. Gabigol voltando para o Santos. escapa estreando. Sensacional. Aliás, ó, nosso amigo Chita Verde já passou lá o cartão dele de sócio torcedor. E já garantiu presença domingo. E está me atualizando aqui. Segundo ele, ó, 31 mil ingressos vendidos já. Ah, isso vai, vai, vai... Eu tenho a impressão que todos os bilhetes serão vendidos. Ah, vai acabar tudo. Eu também acho. Esse é um jogo fantástico naquela arena que eu tive o prazer. Prazer de conhecer agora no período de férias. Você foi lá, João? Fui lá. Parabéns! A Sociedade Esportiva Palmeiras tem uma arena barra estádio top nível do Topo Mundial do Esporte. Espetacular! Realmente é para todo palmeirense ter orgulho naquela casa, e para quem não é palmeirense, ir lá, admirar e apreciar. Realmente uma belíssima arena, onde teremos esse jogo fantástico, Palmeiras e Santos, no próximo domingo. Vamos ao intervalo rápido e na volta, muito mais!